Ei, ei, ei, ei, ei, ei Levanta a mão aí pra ver pra essa energia Uou, uou, uou, uou, uou Bate, tá ligado torres outros outros eu sou camisa nova, titular você é banco Cê tá ligado mano, olha só é sem B.O. Eu sou fenomeno, boto fé no menor E aí, cê tá ligado mano, com sentido fenomeno, ah, fé no mesmo sentido E aí, eu vejo aqui rimando sem vacilo. o placa que rimando é trocadilho e tiro tá ligado mano, rimando no proceder. Cê tá ligado mano, porque a rua não é nós A rua aqui sou eu, eu sou de quebra Você que é quebrado Meu mano, cê não passa de um playboy E aí? O verso rimando aqui rimando o Verso aqui rimando, olha só o que eu falo Cê tá de prato, eu corto sua cabeça e boto tua cabeça no prato É isso então, tem resposta do outro lado 30 segundos para a torres, vai que vai! E vamos puxar uma energia aí família Sinceramente né meu mano sem desmerecer Cê é no menor Não tenho fé aqui em você Cê sabe né moleque Pra mim você é um merda Sinceramente chapa cê não passa de um comédia Cê quer via ter uma pergunta que te chama pra te dar pião na quebra Cê sabe dessa fita, moleque, cê se arrepende Por isso que a firma agora entra na sua mente Cê quer falar quebrada, ô, oh, seu Zé Polvinho Cê gostou do piqueira pato de cheirinho Sinceramente, mano, esse é o fim É isso mesmo O que você tá falando, tio? Tá viajando, Terminou, volta, 30 segundos Mais. mano Uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh, uh. Sinceramente aqui nós vai ter o argumento Sem é negócio se é no tamanho e também é no talento por isso cê vai vendo que chega no sapatinho Cê vai vendo meu mano como eu tô no só caminho Cê vem falar merda aqui logo para os dois Cê tá ligado mano, cê é noia do Dolores Por isso cê vai vendo chapa, cê vai pra torre Eu te chuto lá da torre e você caiu, eu tô com um Você Cê vai vendo né louco que agora é só pipoco Cê quer trocação, então depois nós troca soco Cê quer até vir aqui, vir pagar de louco Só que rima improvisada e você é só pipoco é isso aí, tem resposta do outro lado. 30 segundos para Braico. Ai que vai! Uh, tranquilão, meu mano. E mano, aqui agora o braico é cavalo de Troia. Eu não sou noia meu mano. Eu que vendo droga. Você que foi bebendo, que droga e saiu como nóia Cê tá ligado, mano, nesse verso. E mano, aqui, mano, você pensa no João, besteira. Cê tá ligado, mano. Eu que tava vendendo pica. O porco, e o comédia pediu uma carreira E aí, cê tá ligado, mano, tá tranquilo E manda que rimando porque a rima sempre vaza Cê tá ligado, mano, cê quer pagar de vida louca Fez falta sua só te expulsou de casa E aí, cê tá ligado, mano, sem vacilo E manda que meu mano, eu não manco Você que é branco, encheu um branco Minha nossa senhora,